Música gaúcha, o fogo, o bolo frito e o café de cambona que celebra os antigos tropeiros recepcionaram os primeiros animais da 42ª Expo Inter logo ao amanhecer. Os primeiros a chegar foram os ovinos da raça texel, vindos de uruguaiana, depois os cavalos, e os bovinos? O número de animais inscritos nessa Expo Inter é um pouco menor, mas devido à queda em inscrições de pássaros ornamentais. Os animais de argola, aqueles que vão a julgamento, são 3.975. Os equinos também tiveram uma pequena queda. Por outro lado, os bovinos de leite e os ovinos registraram alta. No ano passado, os animais responderam por mais de 10 milhões em negócios na feira. E nesta edição, a expectativa é positiva. Nós estamos com uma boa expectativa, principalmente nessa comercialização de animais, uma boa expectativa para superar os números do ano passado. Tenho certeza absoluta que a Expo Inter vai sim ser um grande sucesso. Eu penso que a pecuária vive um momento interessante, seja por esses desacertos comerciais, entre Estados Unidos e China, seja pela questão da própria peste suína africana que atingiu boa parte do rebanho suíno chinês e, portanto, a China terá que demandar proteína animal de outros lugares do mundo. E o Brasil aparece como um grande player nesse mercado. O Brasil tem a maior pecuária comercial do mundo. No que tange aos ovinos, a gente sente uma recuperação da valorização da carne ovina, da própria lã e a cadeia dos equinos cada vez mais se fortifica, Seja para o cavalo de esporte, para o cavalo de investimento, para as competições como o freio de ouro, e do cavalo crioulo e de todas as outras raças. O prazo de entrada vai até o dia 23 de agosto. Mais de 100 profissionais, veterinários e técnicos fazem a inspeção criteriosa para garantir as condições de saúde. Na chegada deles já são exigidos uma série de documentos, né, exames específicos de acordo com a, com a espécie dos animais, então tem todo esse cuidado para entrar no parque, né? porque além das questões do bem estar, uh, os veterinários do serviço oficial avaliam também essa questão sanitária, que tem doenças que inclusive passam para as pessoas, né? então é muito importante que se controle bem a entrada desses animais. E durante todo o evento também, né? a questão do bem-estar é muito importante. O café de cambona foi oferecido pela Prefeitura de São Nicolau, da região das Missões, para celebrar o otimismo do criador gaúcho. Esses tropeiros, quando vinham trazendo o gado, de madrugada já tinha o fogo pronto e a cambona com água quente. Largava o café e para coar, Pegava um tição em brasa e larga, e daí coa, baixa todo o pó e fica um café muito gostoso. A Expo Inter vai de 24 de agosto a 1º de setembro.